Esteja então atento, é a única revista que sai na TV Zimbo, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República garante que não existem factos que possam colocar em causa a paz conquistada há 21 anos. Francisco Pereira Furtado, que falava por ocasião do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, reconheceu, no entanto, que há pobreza no país, mas defendeu que a violência e a tentativa de subversão da ordem pública não resolvem os problemas de todos os angolanos. Francisco Pereira Furtado tem as impressões digitais no longo processo que conduziu à conquista da paz efetiva, em abril de 2002. 21 anos depois, o general faz uma viagem ao passado e lamenta os danos humanos, materiais e o trauma provocados pelo conflito. Por estes e outros motivos, o chefe da Casa Militar do Presidente da República garante que a guerra não deverá regressar ao país. Bom, eu acredito que não há elementos, eh, factos reais que possam levar a isto. Eh, os partidos políticos estão todos legalizados e integrados. Os que de facto participaram e tiveram votos da população dos, dos cidadãos angolanos estão na Assembleia Nacional. Os aspectos do ponto de vista de, de, digamos, de possíveis assuntos que considerem não resolvidos por algum motivo, devem ser discutidos e tratados na Assembleia Nacional. Onde todos têm a palavra, todos têm voz. Não é através daquilo que nós temos estado a observar, que são convocação de manifestações, convocação de marchas, intenções de financiamento externo, alguns grupos de pressão e de subversão, que se vai resolver o problema no país. A paz definitiva chegou ao país depois da assinatura do Memorando de Entendimento do Luena, no Moxico. O acordo foi rubricado pelo governo angolano e a UNITA. A história não se apaga, recorda-se. A paz é um bem público, Balishonga, que deve ser preservada por todos. Sim, meu caro. E, e, e a paz é, uma, é um bem público que, que todo, todos perseguimos. Aliás, sabe que depois das duas grandes guerras, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o texto completo do princípio ao fim, quando nós falamos dos direitos fundamentais, quando nós falamos do respeito ao ser humano, nós estamos a falar mesmo da paz, da preservação da paz. E, portanto, não pode haver nenhum motivo Nenhum pretexto, nenhuma desculpa para fazer com que essa paz desapareça. É verdade que nós estamos num mundo onde também é consensual que paz não é só o calar das armas. Mas Amílcar não vai encontrar em dicionário algum, mesmo o informal, onde diz que existe uma paz onde as armas falam. Não existe. E, portanto, mesmo quando percebemos, e é preciso... Lutar nessa direção, perceber também os problemas sociais nessa direção, mas nunca pensar que por intermédio do derrube da paz se pode caminhar para o desenvolvimento, se pode encontrar algum fim. Aliás, se todos nós somos contra a violência, a ameaça à paz, é a instalação da violência. Então, vamos ser contraditórios. Eu penso que precisamos preservar a paz. Agora, é preciso também dizer, a Amilcar, nós temos, cada um de nós, uma responsabilidade. Às vezes, parece que nós, os angolanos, Pensamos que nós só vamos falar sobre a paz, nós só vamos promover a paz quando estivermos numa determinada função ou posição. Eu quero ser administrador para falar da paz, eu quero ser responsável de um setor, eu quero ser presidente da República, só a partir daí é possível falar da paz. Antes disso, não falo da paz. E esse é um equívoco, porque presidente da República são um, ministro são um, durante algum tempo. Isso significa que cada um de nós tem o seu papel na sociedade. E, lembrando aquilo que os libertadores fizeram de todos os partidos políticos, cada um, na sua posição, fez com que a paz fosse preservada. E penso que isso é que preciso inculcar, dizer que a preservação da paz passa pelo comportamento de cada um. O meu comportamento em relação ao meu colega, até o meu adversário político deve ser sempre dirigido na paz. Eu fico feliz, embora hoje se fale que há uma geração da paz. Amém, eu me recuso a ser chamado alguém da geração da guerra. Eu também sou da geração da paz. Eu conheci a guerra... Mas não foi uma guerra que nós desejámos. Foi uma guerra que todos nós queríamos que terminasse muito mais cedo. E acredito que se essa guerra tivesse terminado muito mais cedo, provavelmente nós teríamos um país também completamente diferente. E, portanto, somos todos da geração da paz e precisamos preservá-la. David Mendes, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar faz aqui uma observação que me parece coerente. Ele defende que a violência e a tentativa de subversão da ordem pública não resolvem os problemas de todos os angolanos, mas as armas calaram-se em 2002, mas agora é necessário uma paz social também. Conceito a realizar o sonho de todos os angolanos. Eu acho que precisamos ver os dois conceitos que o ministro trouxe, que é o conceito de pressão e subversão. Pressão e, e subversão. Os grupos de pressão são necessários em qualquer sociedade. Os grupos de pressão são aqueles que proporcionam o desenvolvimento de um país. Porque uma sociedade estática, sem grupo de pressão, não avança. Agora, quando falamos de subversão, já é diferente. A subversão visa mudar o sistema político, econômico ou social por meios ilícitos e violentos. A subversão visa alterar a ordem constitucional. E é isso que... E acha que esta ordem constitucional estabelecida está em perigo? Uh, acho que não. Acho que não. Talvez o Ministro de Estado tenha elementos privilegiados, não é? Que possa uh, trazer isso uh, para o domínio da subversão. Podemos falar de interferência de alguns países, de interferência de organizações de alguns países em Angola. É diferente. Outra coisa é diferenciarmos a pressão social e a subversão. Uh, deixa aqui trazer à tona, por exemplo, uh, muito conhecido agora, o caso Gangster, né? Com as ações que ele tem feito, são ações de pressão e não de subversão. E para quem conhece, que Gaster, perturba a ordem social. Depende, política. depende, depende do alcance que nós tivermos. Uh, eu conheço bem o Gasser, por exemplo, lido com ele, falo com ele, ele me consulta e ele não tem nenhuma perspectiva de subversão, mais depressão. Então, temos que diferenciar esses dois conceitos, porque se nós não diferenciarmos os dois conceitos, vamos cometer erros piores do que deveríamos ter cometido. Agora, também é natural que as pessoas usem os meios de pressão para subverter a ordem. Aí é diferente. Quando aparenta-se usar meios legais, mas no fundo a intenção é subverter a ordem. Aí já entra os serviços de inteligência para aferir se este grupo social Deixou de ser um grupo de mera pressão e passou para um grupo de subversão. Nós temos assistido, uh, por exemplo, uh, jovens nas redes sociais que usam linguagem inapropriada.